Para ir além do que sabem e conhecem, passam horas se aprimorando em pular corda, jogar peão, bolinhas de gude e tantos outros que exigem habilidades específicas. Elas gostam de ser desafiadas pelos brinquedos. Para nós adultos, auxiliar no aprimoramento da brincadeira é uma forma delicada de dizer o quanto acreditamos na competência infantil. Aqui é a parte dos, dos estilingues. Os estilingues antigamente eram muito usados para caça, né? Porém, atualmente, ela, ela começou a ser usada como brincadeira também. Então, as crianças podem se divertir aqui com os tiros ao alto. E esses estilinhos aqui são feitos de jabuticabeiro. É, quando a gente era criança, a gente passava o tempo todo procurando em árvores essas furquilhas assim. Então, as melhores eram de goiabeira e de jabuticabeira, que é aqui estão. aqui. E as, as professoras podem fazer isso nas escolas também, pegando até as próprias árvores que tem nas, nas escolas. E o material é simples. Essa seringa aqui a gente achava em farmácia. E isso aqui pode ser usado também a parte da câmera de ar de um pneu Ou de bicicleta, de moto, de carro, que você recorda certinho e isso aqui, qualquer material que você tiver em casa, só para você ter como base para colocar a munição e poder atirar Pode ser um tecido? Pode, pode ser E aí se você colocar um tecido, por exemplo, ser um molinho tentar arrumar alguma coisa mais, mais firme para colocar dentro do tecido, sabe? Um corinho, alguma coisa assim para você sustentação. Isso, para você poder segurar e puxar. E isso aqui trabalha a coordenação motora, a mira, uh -huh. a competição... Exato, o instinto né, de procurar e acertar o alvo. Aí trabalha tudo isso na criança. Assim. Então são várias estratégias pedagógicas que os professores podem usar. Exatamente. Inclusive para trabalhar isso de forma mais lúdica, até pra explicar a questão da não-violência, é uma brincadeira, então não é pra mirar no amiguinho, não é pra acertar, <risos> e tem que nem... ter aí todo o jogo disso tudo também, E né? nem matar passarinho também. E nem matar os passarinhos. <risos> Tenho certeza que era pra isso que você fazia estilingue, quando exatamente. era Exatamente, tá? <risos> exatamente. E brincar de pega-pega na brincadeira de pega-pega de estilingue também, só que daí era com um... Aquelas folhinhas de árvore, sabe? Bolinha de árvore para não machucar, porque Sim. senão. Eu tô vendo aqui que a munição são partes de rolhas. Exato. Aqui a gente trouxe Sim. rolha, exatamente para não ter esse perigo da criança não se machucar, e também por ela ser um objeto bem levinho e fácil de manusear da criança, né? porque geralmente vem crianças pequenas, então se tira, colocasse pedra, é perigoso as crianças se machucarem com pedra e tudo mais. Então, como a rolha é um pouco mais sensível, é muito mais fácil elas se brincar. E também tem que tomar um cuidado, porque a rolha bate aqui e volta, né? Então tem tudo isso também, o reflexo da criança é bem exercitado, porque quando ela tá com muito forte volta, ela já tem o um reflexo dela de desviar, né? Sim, e os alvos? Me explica sobre eles. Os alvos aqui são do dia a dia, então tem três frigideiras e três peças de bateria, que são essas partes do, da, do, dos pratos aqui. Então os alvos são pintados, para prender a atenção das crianças, então as crianças também ficam encantadas com os alvos e aí o meio aqui tem até crianças que tenta acertar bem no meio assim e aí não tem pontuação, mas eles mesmo fazem a competição entre eles de quem acerta mais, quem acerta mais difícil tanto que os mais procurados para acertar são as duas sujeiras de trás, são as duas mais amassadas Sim, e o professor pode até criar um sistema de pontuação para gerar ali um trabalho de competição e Sim. estimular toda essa questão do mirar, da coordenação, da criar ali um ambiente lúdico para contextualizar toda a prática pedagógica. Exatamente. Aí fazem duplas também para fazer de dupla em dupla. O trabalho em equipe. Exato. Brinquedos de habilidade e destreza são excelentes para o desenvolvimento da coordenação motora. Por exemplo, algumas crianças que desenvolvem bem as suas habilidades motoras finas são mais rápidas e mais fortes do que outras. E algumas crianças com fracas habilidades motoras finas são mais lentas tanto para a cópia no quadro quanto para atividades de colorir, desenhar, recortar e por aí vai. A própria construção do brinquedo, se os pequenos forem desafiados a cortar, rasgar, modelar ou amassar, por exemplo, isso já vai contribuir e muito com o desenvolvimento de habilidades motoras. E eles com certeza vão adorar!